É isso aí galera. Agora eu vou tentar ensinar para vocês aí que não, não tem muito conhecimento com o turnage como configurar ele para funcionamento de flap do seu modelo. Então é forma é uma forma mais simples que eu encontrei foi essa aqui. Então vamos aqui no menu a gente vai em Ferramentas é, vai ali em auxiliar canal aqui no canal 5 a gente vai deixar Gear e no canal 6, a configuração aqui vai ser essa aqui. Ó. Uh, hold True. Hold. Onde é que tá aqui? Essa aqui, ó. Hold True. Hold True. Beleza, selecionou, aperta menu aqui. Ok, agora a gente vai lá em Mix. Programa Mix. Vai fazer a mixagem aqui. No Mix 1, você ativa essa primeira opção ali. A segunda aqui você deixa gear, a terceira você deixa flap. flap, e aqui em up rate a gente vai deixar 40, esse, esse 40 aqui vai ser o, a, o quanto o cérebro vai trabalhar ali no flap, depois vocês vão entender mais na frente lá, vamos deixar 40 aqui, deixar 40. Tá ruim de enxergar aqui. Beleza, deixei 40 ali. Ok. Confirma. Vai ali no Mix 2. Entra ali. Mesmo, mesmo procedimento. Ativa. Gear. Deixa Gear. E aqui embaixo a gente deixa Flap. E aqui no Up Rate, eu vou deixar o dobro daquele... Do primeiro que eu deixei lá, 40, eu vou deixar 80 aqui. Aqui 80. E na opção SW ali, eu deixo ID2. E aqui eu confirmei. Pronto, já está tá confirmado o flap do... O rádio para o funcionamento do flap. Aqui no modelo você vai você vai ligar os comandos de, de, de Flap no canal 6 se você usa um servo ou dois tanto faz eu vou ligar aqui e vou mostrar pra vocês bora aqui deixa eu ligar o modelo aqui ó Aqui eu vou mostrar pra vocês ó esse aqui é o ajuste fino lá do Flap Aqui eu vou alinhar ele lá ó. Deixa eu ver lá, Gabriel eu vou fazer o alinhamento dele aqui ó E o comando vai ficar nesse canal aqui mostra aqui no rádio agora Aqui ó Liguei essa chave aqui, ó, eu vou ter os dois comandos, ó. flap 1 e 2, ó, filma lá, Gabriel, lá no flap lá, flap 1 e 2, ó, legal, né? E lá naquele ajuste que você coloca 40, e que eu coloquei os valores 40 e 80, ali você ajusta para o tanto que ele vai trabalhar o flap, quanto mais você deixar lá, mais maior vai ser a movimentação do servo ali, lembrando que não pode ser muito, senão pode prejudicar o servo, né? E aqui também, ó. Aqui é... Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Um abraço.